Passo aqui até uma provocação ao presidente Lula. Você foi sindicalista, você já fez muita greve na sua vida. Você sabe a angústia de um sindicalista quando você vê o trabalhador sem salário. E junto a isso agora o debate da superestrutura da possível venda. Você, Lula, tem que se reunir com o sindicato dos metalúrgicos para discutir. Isso tem que ser em regime de urgência. Os trabalhadores estão sem salário, tá? sem comida e existe a situação da possível venda, que é entregar a tecnologia de ponta do setor de defesa do nosso país, e nós não podemos deixar isso acontecer. Então o Lula precisa se reunir com o Sindicato dos Metalúrgicos para debater esse tema.